Oi! Pelo título do vídeo vocês já sabem do que a gente vai falar hoje, né? O tão aguardado vídeo sobre os vídeos da Era Electra Hort chegou. Mas eu tô achando que tem alguma coisa de errado. Ah, muito melhor assim. Há muitos anos, lá em 2016, eu fiz nesse canal uma análise do álbum Electra Heart, que a Marina, na época and The Diamonds, lançou em 2012. E desde que eu coloquei aqueles, aquela série de vídeos no ar, vocês têm me pedido pra falar sobre os videoclipes da era. Principalmente porque eles têm uma ordem completamente diferente da ordem das músicas do álbum. Por exemplo, Fear and Loading é a última música do álbum, mas ela é a primeira na ordem dos vídeos. E muitas das músicas que tiveram videoclipes não estão ou na versão oficial do álbum ou de qualquer maneira dentro do álbum. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de começar alguns disclaimers, essa série vai ser dividida em três vídeos. O primeiro vai ser a introdução, esse aqui que vocês estão olhando, em que a gente vai falar sobre Fear and Loading, Radioactive e Archetypes. No segundo vídeo, a gente vai falar sobre Prima Donna, Subárbia, Power and Control e How to be a Heartbreaker. E no terceiro vídeo, o último, a gente vai falar sobre Evolve, State of Dreaming, Lies e Electra Heart. Fechando toda essa análise. É importante dizer que tudo que eu vou dizer nesse vídeo tem a ver com uma teoria que eu criei enquanto eu estava analisando esses vídeos e pensando sobre essa série e por que, que a ordem desses vídeos diverge tanto da ordem do álbum. Pra mim, a história que os vídeos da era Electra Hort contam não é a história da Electra Hort, mas a história da Marina enquanto experimentando a Electra Hort e vivendo a Electra Hort. Algo que a gente precisa comentar é que a Marina nunca quis que a Electra fosse só um álbum. Ela queria que a Electra fosse um projeto paralelo, que existisse Marina and the Diamonds e Electra Hort, com suas músicas e temas completamente diferentes. Porém, o empresário dela disse que ela não podia fazer isso. Então, ela criou um álbum chamado Electra Heart e colocou todo aquele conceito, tudo aquilo que ela queria falar dentro dessa personagem, dentro dessa era, que durou dois anos. O primeiro vídeo dessa era foi lançado em 8 de agosto de 2011, e o último foi lançado em 8 de agosto de 2013, durando exatamente dois anos. E nesses dois anos a gente viu a Electra, inclusive, evoluir. A coisa aconteceu de um jeito muito maluco, ela começou de um jeito, e ela chegou lá no final sendo outra coisa, o que... Principalmente me alertou pra e se os vídeos forem a experiência da Marina e não a experiência da Electra. E o que me ativou para isso principalmente foi a primeira música dessa série de vídeos ser Fear and Loading. E lá no último vídeo em Electra Heart, nossa querida Marina passar o dedo na bochecha e arrancar o coração. Sinalizando que no último vídeo acabou, Electra morreu, não tem mais coração na bochecha, não tem mais fitinha no cabelo... Não tem mais musiquinha sobre amor e faça o que eu quiser. Assim como no primeiro vídeo, nós não temos coração, nós não temos roupinhas de Electra, nós não temos o tema de Electra. É um início e a gente vai até o fim. Vamos começar pelo início então com Fear and Loading, que foi lançada em 8 de agosto de 2011. E essa música é interessante porque a Marina contou que essa foi a primeira música que ela escreveu para esse novo álbum. E o tema de Fear and Loading é muito interessante porque fala sobre aceitar uma nova fase e se mostrar para essa nova fase de coração aberto. Para Electra, isso significava abrir mão dos arquétipos e viver uma vida como a própria Electra, desenvolver a própria personalidade e ser feliz do jeito que ela deveria ter sido desde sempre e não viver a partir dos arquétipos. Mas para Marina isso significa uma coisa diferente, significa se abrir para a indústria da música. Significa deixar que outras pessoas entrassem no processo criativo dela e interferissem nesse processo criativo. Significava aceitar produtores diferentes para produzir as músicas que ela mesma produzia no computador dela. Significava não ter mais total controle sobre o que Marina and the Diamonds colocava no mundo. Isso é algo muito difícil para nossa querida Marina fazer, porque se a gente sabe um pouquinho assim sobre ela, a gente entende que ela é controladora. Ela gosta de controlar todos os passos que a música dela dá, ela gosta de fazer tudo, ela gosta de escrever, ela gosta de compor, ela gosta de produzir, ela gosta de fazer tudo. E deixar que alguém entre e mexa nesse processo sem que isso saia diretamente da cabeça dela é muito difícil. Por isso eu acho que essa música tem esse teor tão pesado, assim, de... Eu estou perdendo as coisas, meu Deus, eu tô com medo de me entregar, de me abrir, eu estou com ódio de quem eu vou me transformar, dessa nova fase, mas eu acho que é necessário. Não sei vocês, mas eu tenho muito essa impressão dessa música aqui. É o medo de se entregar para alguma coisa nova, é o ódio dessa coisa nova, mas ao mesmo tempo um sentimento de que é necessário. E tem essa questão também de aceitar e de tipo, tu não vai perder a tua personalidade e quem tu é se tu se abrir um pouquinho e experimentar coisas novas, porque é muito fácil a gente se fechar no que a gente acredita e não experimentar e não dar um passo diferente daquilo que a gente normalmente dá, mas às vezes é necessário, e nesse caso acredito que Marina estava sendo pressionada pela gravadora dela a fazer algo diferente, porque nesse momento ela já tinha um nome grande esse é, é logo no final da era da Family Jewels. Ela já tinha um nome na indústria britânica, nas né? As ilhas britânicas já conheciam Marina. Porém, para tu realmente ser um artista rentável e que tem poder no mundo, tu precisa ir para os Estados Unidos, né? Tu precisa sair do teu país, tu precisa atingir outros charts. Para fazer isso com um álbum extremamente crítico como o Family Jewels é um pouco difícil. Mas eu acho que ela foi bem até nos charts dos Estados Unidos. Eu não entendo muito dos charts mas eu sei que Electra Hort performou muito bem nos charts. Que gravadora não quer uma artista que performa muito bem nos charts, né? Uma coisa interessante sobre esse vídeo é que na maior parte do tempo, a gente não enxerga a Marina diretamente, a câmera não está focando nela. A gente enxerga a Marina de canto, como se a gente não tivesse que estar ali. Como se a gente fosse um extra naquela cena, como se ela tivesse dentro dela mesma, pensando e a gente não devesse estar lá. Porém, a gente enxerga o reflexo dela. A gente vê partes dele através dos espelhos. Seja aquele espelho grande que ela tem na frente dela, seja os espelhos pequenininhos que tem em cima da cabeceira. Isso dá uma ideia de a gente não ver essa pessoa completamente. A gente vê partes dela, a gente vê o que ela quer que a gente veja. E ela não se transformou ainda. Isso é o que a gente vê pelos reflexos. Ela ainda tem o cabelo escuro, ela não tem o coração na bochecha ainda, ela não está vestida como Electra. E a gente enxerga a Maria muito angustiada nesse vídeo as cores são acinzentadas não tem saturação todo esse vídeo tem um tom de tristeza e a música é muito triste também então eu acho que é isso que dá o tom de ser interno de ser algo dentro dela que ela tá ponderando né, com ela própria tipo será que a gente vai aceitar será que eu vou aceitar será que vale a pena eu me vender para a indústria para tentar algo novo o que será que eu vou encontrar nesse caminho como é que vai ser essa experimentação. Mas no fim, eu acho que a gente enxerga ela tomando essa decisão. Porque a gente finalmente consegue ver ela de corpo inteiro, né? Que é quando ela vai pra varanda. Então a gente consegue enxergar a Marina lá. Ela já cortou o cabelo. E cortar o cabelo tem uma conotação muito interessante, que é de mudança, de grandes mudanças. Principalmente na figura feminina. E é corajoso, na verdade. né? Tu te atirar numa situação nova que... Tu sabe que tu não deveria estar entrando, mas que tu faz mesmo assim, porque tu tá de coração aberto, apesar do medo e do ódio. E o medo pode vir de justamente ela não saber o que ela vai encontrar, medo de perder quem ela é, e o ódio vir de quem ela vai se transformar, porque ela sabe que deixando produtores entrarem no processo criativo dela, vai transformar. Ela vai ser outra pessoa agora, porque não vai ser só ela escrevendo, só ela produzindo, só ela lançando pro mundo o que ela quer. Vão ter outras pessoas, então aquela persona, Marina in the Diamonds, não é mais só da Marina Diamandis. É dela e de outros produtores. São várias pessoas dentro dessa persona. É quase como Electra se sente. Uma pessoa com quatro arquétipos dentro da cabeça dela, decidindo o que ela quer fazer. Tem uma coisa curiosa, que é no início dessa música, eu acho que na música do álbum aparece também, mas no início desse vídeo tem um código Morse. E a Marina contou que ela achou esse código morse num site de Royalty Free. E que ela só botou ali porque ela achou muito legal. Porém, mais tarde, descobriu-se que esse código morse se traduz para Stranger. O que, apesar de ter sido totalmente sem querer, combina muito. Porque é tu se sentir estranho diante de uma nova situação, diante de um novo cenário. É legal que essa música ela combina tanto com o início das coisas quanto com o fim das coisas. E uma última curiosidade, no vídeo a Marina usa a mesma roupa que ela usou no vídeo de Champagne. Talvez não tenha nada a ver, talvez não tenha nenhum significado, porque as músicas são diferentes, mas enfim, é uma curiosidade. E então, depois de muito ponderar sobre o que fazer, como fazer e para onde ir, a gente chega em Radioactive, onde está havendo muita experimentação. Esse vídeo foi lançado no dia 22 de agosto de 2011, então são alguns dias depois de Fear and Loading. E enquanto o primeiro tinha muito essa questão interna, pessoal, esse daqui é completamente fora. Ele é completamente experimentar coisas malucas, fazer coisas diferentes, e a gente vê essa vibe principalmente porque agora a gente vê a Marina usando roupas diferentes, a gente vê ela com um comportamento muito diferente, a gente vê o cabelo loiro por uma peruca, mas ele já tá aí, o que mostra a experimentação. E me dá muita impressão, principalmente por causa de uma cena que é ela, ela e o cara que aparece no vídeo com ela parados assistindo a TV com um olhar morto, assim, tipo... E essa cena me dá muita impressão de coleta de informações, me parece que é uma pesquisa de campo. Que é uma experimentação, mas também é uma pesquisa de campo É, Eu vou botar essa peruca loira pra ver como é que eu me sinto com essa peruca loira Eu vou botar essa roupa aqui, que é um pouco diferente daquela que eu usei E eu vou me comportar de um jeito completamente diferente Deixa eu ver como é que eu me sinto, como é que as pessoas ao meu redor se sentem Então acho que é isso que a gente vê acontecendo aqui Apesar de combinar muito bem com a história da Electra, que nesse momento aqui, em Radioactive, que é uma música da versão deluxe, que não chegou a entrar na versão oficial do álbum, a gente vê uma situação que é... Essa menina tem medo de estar com alguém e de se deixar amar, e ela acha que ela é tóxica e perigosa e radioativa por causa disso. O que é uma faceta que a gente vê na Electra? Tem uma curiosidade aqui de novo, que é a questão da peruca. O único momento do vídeo em que a gente vê a Marina sem peruca, antes de chegar naquela parte do deserto, em que ela vai pro deserto, começa a dançar lá e tira a peruca no meio do deserto e depois fica olhando ao redor, assim, tipo... É isso? Estou leve, vamos lá? O único momento em que a gente vê ela sem a peruca é através de um espelho. E essa cena me dá muita impressão de que aconteceu depois da cena do deserto e que seria realmente ali onde a transformação aconteceria, porque na pia tem um tubo de tinta de cabelo. Então, rolou toda aquela experimentação, ela já entendeu como ela quer se comportar, como as coisas vão acontecer, então, finalmente, depois de tomar a decisão e de se afastar daquela experimentação, quando ela vai para o deserto e fica sozinha, ela volta e pinta o cabelo, para se transformar realmente na Electra Horse que a gente conhece. Existe uma cena nesse vídeo, no mesmo banheiro, em que a Marina passa blush na frente do espelho. Essa cena poderia ser encarada também como se acontecesse antes de ela sair de casa com o namorado naquela aventura. Pode ser, mas também pode ser que não. Em ambos os casos, ela estaria nos mostrando apenas um reflexo dela e experimentando com a persona da Electra. Por isso, encaixa no conceito das duas maneiras. O que transiciona muito bem para o próximo vídeo, que é Archetypes, Arquetypes, que foi lançado em 15 de dezembro de 2011 e que mostra Electra Hort exatamente do jeito que a gente conhece. Nesse vídeo ela ainda não aparece com o coração na bochecha Mas a gente já vê o cabelo, a gente já vê as roupas E é muito interessante que existe uma série de frases É um conceito todo dos arquétipos sendo narrado durante esse vídeo Ao som de State of Dreaming E a escolha de State of Dreaming para esse vídeo é interessante Porque State of Dreaming foi inspirada pela Marilyn Monroe por todo o caso de a Norma de ter criado a Marilyn Monroe, junto com produtores e com pessoas do cinema, para ter sucesso como atriz. Então, nesse momento em que a Marina está mostrando pra gente essa personagem dela, que é uma personagem diferente e que veio para ser a promessa do segundo álbum dela, de uma grande estrela pop, ela trazer justamente a ideia da Marilyn Monroe de a Norma Jean ter criado uma persona, um alter ego, para ter sucesso. Então a mesma coisa que aconteceu com a Merlin está acontecendo com ela, né? Esse é o início de um sonho, é o início de uma jornada. A primeira frase dessa narração apresenta pra gente os quatro arquétipos que vão guiar todo o processo da Electra Heart, que são Housewife, beauty queen, homemaker idol team, the ugliness of being a fool. You be e aí essa segunda frase é uma linha que me parece ter sido tirada diretamente de Teen Idol, né, que é a feiura de ser um tolo, a juventude não deveria ser bonita, que é justamente aquela ideia de que a gente comete muitos erros quando a gente é jovem, a gente faz muita coisa errada. Que a gente não sabe que a gente vai se arrepender depois. Então essa é a, a feiura de ser um tolo. A gente não sabe que a gente vai se arrepender disso depois, mas a gente sempre se arrepende. Depois ela continua, apresentando a Electra pra gente todo esse conceito, né? Queen of no identity. I always feel like somebody else. live in it. I grow up in a lie. Então é, eu cresci numa mentira, nascido nasci numa mentira. Eu sou a rainha que não tem identidade. Que é exatamente a Electra sugar personalidades e traços de personalidades, de, de filmes, da TV, de séries, de personalidades que ela vê e... A partir dessas coisas que ela suga, ela faz a personalidade dela, então ela não tem uma personalidade própria, uma identidade própria. E aí nessa próxima frase, é interessante porque ela nos diz exatamente o que, que ela quer com a Electra, ela diz... I can be anyone. I study in identity and illusion. É interessante porque esse é o ponto de vista da Marina, isso é uma experimentação, isso é um teste. Né, e faz a gente pensar que a própria Electra Heart, a personalidade da Electra Heart e o conceito todo ao redor dela é um estudo ao redor das próprias popstars, né? Um, a gente vê muita inspiração em Britney Spears, na Madonna, nas rainhas da escola que aparecem nos filmes Ela é uma pessoa que chama atenção, que pode causar inveja, que tem uma vida perfeita Então eu acho que isso é muito uma ideia que a gente tem de popstars, né? Que elas não são pessoas reais, elas são popstars Aí ela continua A nod to Cindy a living film. Fazendo então uma referência a Cindy Sherman, que foi uma artista americana e que trabalhou muito a ideia da dona de casa, o mito feminino nessa época, o ideal feminino dessa época, que é muito o que a Electra Hort traz, né? E a gente vê a inspiração da Cindy Sherman em muitos dos photoshoots que a Marina fez nessa época. Existem inclusive fotos iguais, no mesmo ângulo, com o mesmo tipo de elementos, E ela continua ainda falando sobre quem é Electra, né? E fazendo uma pergunta pra gente. A real fake. You never know. You never know love. Electra Hort, are you full Real? Isso é praticamente uma sentença assim: tipo, você é uma falsa verdadeira ou uma verdadeira falsa. Real fake, verdadeira falsa. E você nunca vai conhecer o amor. E aí te faz uma pergunta: então, Electra Heart, tu é falsa? De verdade? Ou, né, tu é de verdade? E dá pra gente estender isso pra gente também, como se fosse uma provocação pra nossa vida em sociedade. Nós não somos verdadeiros o tempo todo. Às vezes a gente tem que ser falso de certa maneira, tipo, tomar um, uma atitude, uma decisão, se comportar de um jeito diferente do que a gente normalmente se comportaria. E isso é, é normal de viver em sociedade. E aí ela termina essa narração com uma frase que é a minha favorita e que resume muito o que eu penso, assim. Ela diz... But through others become ourselves, archetypes. É a ideia de que a gente se torna quem a gente é a partir do outro. É a partir do contato com o outro que a gente sabe do que a gente gosta, o que a gente não gosta, como a gente quer se comportar, como a gente não quer se comportar. É a partir de experiências de pessoas que a gente conhece, que a gente toma nossas próprias decisões. É a partir de histórias que a gente acompanha, de filmes que a gente vê, de novelas que a gente vê, que a gente toma as decisões certas para nossa vida. Pra gente não ter o final que essas histórias tiveram. É isso que acontece com muitas vilãs, assim. A gente vê essas vilãs tomando muitas decisões erradas e elas têm um final terrível. Então a gente sabe que essas decisões são erradas a partir do final que elas tiveram. E o que acontece depois daqui, vocês acompanham no próximo vídeo. Uma dica, se inscrevam aqui e ativem o sininho para vocês serem avisados quando vai o próximo vídeo ao ar.